Oi gente, hoje eu estou ensinando a vocês a como baixar o Windows, o Windows 11 Insider Preview na versão Windows Então, para vocês baixarem a ISO do Windows Insider, eu vou deixar o link da descrição Primeiramente, vocês precisam Windows Insider, Insider baixe ISO, Insider 1 ISO Aí você vem aqui, ó, Zing ISO, vou aquela website da ISO, das ISOs isso vem aqui ó agora a gente vai carregar uma página gente lembrando que você mesmo do programa Windows Insider, tá bom gente esse é o programa do Windows Insider. agora gente faça essa página a gente toque Signin se você já tem uma se você não tiver cria uma e entra no programa Windows Insider. agora já que já que entrou aqui vocês... Vou entrar aqui pra baixo vai você sua edição. É, gente, eu por acaso já tenho, né? O desenho. De... Ó, você sentiu a versão. botar aqui por firme. Que foi, Batata? sua língua. Português do Brasil. Cor firme. E agora você sensou quantos pizzas você quer. Aqui só que você Agora é só esperar a baixada. A ISO. O gente lembrando ele não vai, ele não pode, ele, às vezes ele não consegue abrir com o Explorer, por isso que é mandado baixar o iha vou deixar os dois links você baixa o Windows Insider Preview e, e você, e eu vou deixar o link do iha gente, se você baixa o AdSplorer, pode ser falso, tá? Ou, mas se use o AdSplorer é certificado espera baixar gente, é, gente eu vou esperar, eu vou esperar, por acaso eu vou esperar, eu vou esperar baixar aqui, né? Aí, gente, eu espero aqui baixar, eu espero aqui baixar, Quebrando, gente, vou deixar o link do meu gravador, que é o OBS. Gente, aí vocês vão dar uma confusada aí, entendeu? Agora, ele tá baixando, demora um pouquinho pra mim, né? Porque eu tomo internet 5G, aí por isso que vai demorar um pouquinho. É, gente, dependendo do espaço, do espaço, do, do, é dependendo da internet, né? Pra mim tá demorando 5 minutos, calma. Isso vai dar tudo tá 12, é, calma. Então, a minha internet, né, é 5 GHz. Aqui, ó, 5 GHz, tudo certo. Eu a um puxo nele e ele funciona de boa no meu assunto. Então, gente, esse aplicativo só funciona pra ser forte, tá? Não precisa pra ser fraco. Então só esperar aí, né? Caraca, abriu a vaca, mano. Agora, só esperar baixar. Tô esperando baixar aqui. Cheio, já volto. Que là? Que là? Que là? Gente, voltou aí ah, fala, fala no meu pai pra pegar o celular Agora, faltou dois minutos pra baixar Vou esperar aqui, tá? Vou esperar Aí Eu vou zerar minha câmera aqui Aí Gente, olha Ele tá tentando baixar Tá demorando alguns minutinhos Tá, gente? então tá demorando uns minutinhos. Agora, ele, É. então tá demorando dois minutos. Isso muito vai depender dos seus PCs, tá, gente? Lembrando. Gente, eu vou esperar baixar. Aí, tudo baixar completo aí eu já volto com vocês. Espera baixar. Esperar. Esse, esse aplicativo não tem como pausar, tá, gente? Alguns aplicativos de gravar não tem não tem aquele que de gravar. Gente, lembrando, eu não vou gravar no é porque Porque ele então, dá um sol alto aí fica complicado. Espera baixar, gente. Tem espelho infinito, né, gente? Acho que infinito. Pode esperar baixar aí, gente. Eu vou, vou. Eu vou. Eu vou esperar aqui. Baixar. Dá um minuto. Rapidinho, né? Rapidinho, não lute. Eu, eu tô esperando baixar. vocês beberem com bolso e baixo. É, eu vou esperar baixar, né? Aí eu já, eu já, eu já vou vocês. Gente, né, mano? Tem que ter um, um computador compartível com o Windows 11. Não pode ter um computador incompartível. Porque senão o seu PC pode querer pode, pode gravar o qualquer momento. Gente, eu vou esperar baixar o ISO do Windows 11. Aí aí vai carregando aqui, né? Vou carregar aqui. Vou um segundos, né? E aí gente, esse aplicativo é o que eu uso, o OBS que eu estou usando aqui, é muito legal, sabe por quê? Porque ele ele tem ele tem muito bom, ele tem muitas coisas boas, como gravar vídeos, é, é usar, é, é, é, fazer alguns vídeos, outros que eu tipo. Agora eu vou esperar baixar aqui, tá quase tá quase terminando, gente. Tá quase terminando. Aí eu vou esperar um pouquinho. Porque ele tá abaixando. Tá baixando. Tá 9 segundos. Agora vai ser mais rápido. Faltou uma foto de 100 megas pra baixar. O que eu quero? Espera. Zero. Agora ficou zero, gente. Agora ele tá baixando alguns dados. Só abrir arquivo. Agora, já que vocês baixaram, só abrir arquivo. Né? Eu vou ensinar vocês com baixo, um dos 11. Mesmo se você não quer nos configurações. Se você quer que mudo, você entra no arquivo ISO. Que você, já, que você já tem. Você entra no arquivo. Então, agora ele vai abrir um Ele pode demorar a abrir, né? Dependendo do desempenho do computador. O meu é rápido e vai demorar um pouquinho. Da noite. Isso vai demorar um pouquinho para. Araco, mano. Isso não quer esconder, mano. Já tá demorando, né, gente? Gente, deixa nos comentários porque o Inha tá demorando muito pra iniciar. isso aí, porque... O aplicativo não quer iniciar. Deixa eu ver Caraca, mano. Caraca. Não quer funcionar, mano. Olha. Eu vou esperar entrar aqui no Inha, né? Esperar entrar. E aí, gente... E até que eu ISO do Windows. Até que a ISO. Abriu, em Rá, gente. Abriu vários. Na Agora, gente, o que você vai fazer? Você entra no setup, né? E você faz algumas coisas aí pronto, gente. Pronto. Caraca, mano. E no Deixa eu abrir de novo esse arquivo. Então, agora o que vocês vão fazer vai tocar em setup depois você você você vai fazer o quê você vai você vai fazer algumas etapas aí aí você aí sim que você vai aí sim que você vai baixar seus aí gente se você quiser na, no Rufus ó se você quiser baixar saído no Rufus baixa no Rufus baixo Rufus aqui vou deixar três links o obs Windows Insider e o Vou deixar aqui para você baixar o seu Windows Insider. Né? Aí você vê, e aí vai baixar aqui. A gente toca salvar aqui. A gente vai salvar. Não, gente. Calma. baixou, ó com Calma. Então. Aí você vai salvar aqui mesmo. Você toca aqui salvar e agora se você abrir arquivo ele vai ele vai falar que um, um é você procura na internet né? então sim aí ó. o dispositivo você coloca aqui eu não tenho um pendrive aqui você não tem um pen, eu não eu não tenho um pendrive aqui eu coloquei aqui você vai selecionar seu arquivo seu arquivo aqui ó vocês usam os e aí você vai você vai baixar você vai fazer algumas coisinhas aqui e você vai. É, primeiramente você vai fazer seu o pendrive. Aí depois, gente, depois de fazer isso, você coloca algumas coisinhas aqui e você. E você. E você vai fazer o quê? Já que você fez tudo isso, reinicia seu PC e entre na, na sua BIOS. Depois, só o seu pendrive e depois fecha. Agora, ele vai inicializar a instalação do Windows. está aqui neste, está lá o Windows, né? fontes corretas, tá? Uhum. Eu, por acaso, não vou baixar, né? Porque o gravador vai parar de gravar. Vou fazer isso. Agora, agora, gente. Agora, aí, gente, eu não vou... Eu, por acaso, não vou fazer. Por motivo, é que ele vai parar de gravar. E o meu, o meu computador será... Ele vai fazer uma instalação nele. Output transcript: vou que eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar, deixar para para. para depois, se o PC tiver muito mesmo. Ou seja, não, eu não vou deixar de, para depois. Agora, já que fez tudo certo tudo certo, tudo certo agora você já pode. já pode aí executar tá, sua mão deus o um, seu PC. Vai lembra, tem que estar tá, com o PC é forte aí, tá? Não pode ter PC pra, pra rodar mesmo. Não pode ter PC de 4 de 2 GB tem de 4 tá? Ser fraco de 4 GB Então, gente Esse que é o vídeo, tá? Que eu ensinei como baixar o O Windows News Insider Pela ISO Ou pelo Rufus E esse que é o vídeo de hoje e ficamos por aqui, tá? Tá, gente? E ficamos por aqui, tá, gente? Esse que é o vídeo de hoje E ficamos por aqui, tá? Muito rápido e grava aqui, tchau, gente!